E aí beleza, aqui quem fala é o Muca trazendo para você mais um vídeo de corridas online aqui no Forza Horizon 5 e hoje a gente vai trocar uma ideia sobre a nova série que vai atualizar aí na terça-feira, o último evento sazonal a gente já fez, então o próximo evento sazonal já vai ser da série que deveria ser chamada de série 12, né? agora os desenvolvedores estão trazendo um título, essa nova série nossa agora ela vai ser chamada de Horizon Trip, que significa uma longa viagem, nessa série a gente está fazendo uma viagem e quem quem viu o vídeo de ontem sabe muito bem para onde a gente está indo, né? É uma temática, né? E o interessante é que nessa série Horizon Trip a gente tem algumas mudanças interessantes nos eventos sazonais que a gente não mencionou ontem. A gente sabe que cada temporada a gente vai ter um tipo de categoria de corrida diferente. Corrida de rua, corrida de velocidade, corrida de cross e corrida de rally. Cada estação a gente vai ter uma corrida diferente. E pelo que eu vi, a gente vai ter cinco corridas em cada campeonato campeonato que a gente abrir sem contar que cada um desses eventos sazonais a gente vai ter uma Colossus, uma Titã, uma Marathon e aquela Gantra eu acho que é assim que pronuncia então além das cinco corridas a gente vai ter mais essas corridas de, de duração um pouco maior né que nem a Colossus que é muito grande e Marathon também e pelo que eu vi nos desafios de placa de perigo área de velocidade radar de velocidade a gente vai poder fazer com qualquer carro e por exemplo se der para você começar primeira estação até o final com um carro só, você pode fazer esses desafios de placa de perigo, radar de velocidade, área de velocidade. É uma coisa que a gente está acostumado desde o Forza Horizon 4, que a gente sempre usava o Rimac para fazer quase tudo. Então a gente vai poder fazer nessa série. E para quem não sabe, o carro principal dessa série é o Audi RS-Tron GT. Tem um RS-7 também, Sportback. Tem também um carro que eu nunca vi. Ele é um carro, acho que é chinês. É um ICO. 03 mais olha o nome desse carro ele utiliza a mesma plataforma do Volvo c40 e o x40 que são carros elétricos mas esse modelo não é tá inclusive a plataforma dele já ganhou várias corridas vários títulos se eu não me engano da WTCR é foi a WTCR mesmo que é tipo WTCC então pelo menos a plataforma desse carro é uma plataforma de corrida então provavelmente esse carro tem que chegar para gente competitivo né mas como esse jogo aqui é arcade a gente nunca vai saber se ele vai ser competitivo ou não nós temos dois carros reciclados que é o Nissan Sentra Nismo gostei desse carro e o Bentley Turbo R que eu não curti muito eu não gosto muito de carros antigos deixa aí que que você achou deles e a gente tem dois carros com body kit que é o Veloster N que eu gostei achei bonito mas eu acho que ele não vai ser muito bom por causa do motorzinho que ele tem a não ser que dê margem para a gente fazer uma customização agora o carro que eu gostei que tem um body kit, que é o Golf R, eu acredito que esse carro vai ser bom. Eu só não tô botando muita fé no Velocirine, mas ambos ficaram muito bonitos. Lembrando que todo mês, provavelmente, a gente vai ter novos body kits, tá? Então não fique triste, porque se você não gosta do veloce nem do Golf, a gente vai ter outros modelos chegando aí nas próximas temporadas. Vamos para mais uma corrida online agora de Aventador SVJ para a gente falar sobre os erros né, e correções que apareceram aí para a gente. Se você conhece algum erro além desse que eu vou falar aqui, os mais importantes, deixe aí nos comentários. Eu vi que o jogo está diminuindo a quantidade de erros, tá? Olha só, a gente teve quatro erros aqui. E o que eu mais achei interessante foi o problema do Forza Tom, né? Os eventos sazonais tendo problema. Eu estou vendo que os desenvolvedores estão tentando simplificar os eventos sazonais para a gente não ter esses bugs. Por isso que a gente vai poder utilizar um carro só aí, se você quiser, para fazer todos os desafios de todas as temporadas. Então, o erro do Forza Tom, que deu esse erro para mim, eu achei que a galera estava fazendo alguma coisa errada, mas realmente não, o pessoal estava fazendo tudo certo, pegando o carro certo e não estava concluindo o objetivo. Então, hoje, terça-feira, quando cair a atualização, se você quiser fazer o evento do Forza Tom, provavelmente esse erro já foi corrigido e você vai poder fazer. Outro erro, mas é para a galera do PC, é a questão de quem usa a Placa MD Radeon Série 6... X00 Que estava tendo problema de taxa de quadros baixas, tá? Então esse erro vai ser solucionado e você vai ter uma taxa de quadro mais fixa. Outro erro que eu achei mais interessante da gente comentar aqui é o problema que, tipo assim, eu gosto de fazer esses eventos aqui de corridas particulares, que nem corrida de rua de dia e tal, assim, tanto que é bonito. E quando a gente saía da corrida, ficava aparecendo aquela mensagem de você foi desconectado, não conectado. Ficava aparecendo essa mensagem o tempo inteiro. Ela é muito chata e esse problema foi solucionado. Essa mensagem não vai ficar aparecendo Eu percebi que o modo online está mais estável Mas ainda precisa melhorar Eu fiz até uma publicação no Twitter do Forza Marquei o Twitter do Forza Marquei o Mike Brown, que é diretor criativo Agradecendo né, esses carros que estão chegando para a gente aí Sem custos adicionais Porém, é, a experiência online cadê, cara? Só estão trazendo carro, traz carro novo, traz carro novo Mas e aí? Cadê a opção da gente é, criar várias corridas Para a gente fazer corrida? corridas particulares cadê a ranqueada a gente só vai ficar nesse Horizon Open aí caindo essas corridas repetidas eu acho que eles deveriam melhorar isso aí deixa aí nos comentários o que você acha que se já tá bom o modo online ou você acha que poderia ser melhor eu acho que poderia ser melhor então quem tiver o Twitter aí e puder dar um like lá na publicação que eu fiz talvez pode chegar até eles né? Vamos de Porsche 901 GT3 2021. Lembrando se você quiser participar das nossas corridas, o link da Twitch está na descrição. Se você é novo no canal, também na descrição tem uma lista de dicas para você. Tá lá na Twitch, a gente começa a fazer lives a partir das 9 horas, 9 15 até no máximo 9 30. A gente começa e vai até uma, duas horas da manhã. Beleza, então é só aparecer lá. Não precisa ter nível alto para correr com a gente. Tá, a gente faz até umas corridas fantasmas para evitar confusão. E olha só no finalzinho da live. De esse update de Road Trip, Estrada Longa, a gente teve... Só uma pista só do que, que a gente vai ter no próximo update que vai começar lá no mês que vem. Então no mês de outubro já vai aparecer aí o update que vai comemorar os 10 anos do Forza Horizon. E eu vi que no finalzinho lá achei interessante que uma das representantes falou que era comemoração de 10 anos do Colorado. Então provavelmente a gente vai ter aí uma atualização, um update, pelo menos com um tema... Do Forza Horizon 1 Porque ela falou 10 anos do Colorado Então vai ter algo relacionado ao Forza Horizon 1 Achei muito bacana O que, que você acha que pode ser? O que, que deve aparecer? Será que vai ter carros exclusivos? Eu não acho, eu vejo o pessoal achando Que pode ser que o mapa seja Integrado aqui no Forza Horizon 5 Eu acho muito difícil No máximo que eles conseguem fazer É tipo a, a ideia da expansão da Hot Wheels Mas provavelmente não vai ser Porque será que eles vão fazer uma expansão Do mapa do Forza Horizon o um, que que você acha você acha que seria bacana eu vi que muita gente queria a expansão da Hot Wheels mas muitos jogadores reclamaram falando que a ah, tá copiando tal mas é, esse tipo de coisa ela divide opiniões então cada um né a gente tem que respeitar a opinião da galera muitos gostariam que voltasse fosse a Horizon 1 e outros gostariam que mantivesse da forma que está independente disso a gente vai ter aí a comemoração do Horizon Colorado então esse Road Trip né que é o sazonal que a gente vai participar a partir de quinta-feira agora é uma estrada longa que vai lá para o Forza Horizon 1 e nas imagens dá para a gente ver que tem quatro itens misteriosos que muita gente estão falando que esses quatro itens significa é, Forza Horizon 1, 2, 3 e 4 é tudo teoria, cara, é tudo teoria da galera A gente vai ficar sabendo aí ao longo do decorrer desse mês E eu vou trazer aqui pra você, por isso que é importante Se inscreva no canal pra você não perder nada Vamos terminar aqui de Ferrari 488 Pista e falando sobre uma discussão que está sendo gerada aí nos grupos do Forza, né? Onde o pessoal está dizendo que tem que editar a teoria que os fãs fizeram sobre os desenvolvedores, né? O Forza não poder mencionar o Colorado, que foi mencionado agora nessa última live. Porque o pessoal falou que não pode ser mencionado porque rolou um processo. Por isso que o Forza Horizon 2 só foi lançado em 2014... Porque teve um processo e o personagem parece que ele tá em coma ou ele morreu, ou ele tá sonhando com a expansão do Lego, mano. É tipo assim: tem cada teoria de fãs que é bacana, é, é legal ficar vendo essas teorias, dá até para fazer um novo Forza baseado nessas teorias, né? Mas eu, eu não boto muita fé, não tá? Eu acho que os desenvolvedores não focaram muito em continuar com a série, o mesmo esquema, porque o personagem ele já derrotou. todos os Rivais. Então, quer dizer o que? O Forza Horizon 2, os personagens, o, o, os rivais, eles voltaram com a pulseira e você vai ter que tomar elas de volta? Não faz muito sentido, entendeu? Então, e outra coisa, eu acredito que os, os desenvolvedores criativos, a direção criativa do Forza, dá pra ver que eles não querem te passar uma sensação de que acabou, que nem o Forza Horizon 1. Eu tenho certeza que, quem jogar o Forza Horizon e termina e vence o Darius, é, chega um momento que acabou lá, tem aquela naquela cutscene onde tem um carro que roda lá, e encosta lá naquela naquela proteção. Aí você volta pro mapa e tipo assim, acabou? É, aqui no Forza a partir do Forza Horizon 3, lá no finalzinho do Forza Horizon 3, começou a ideia dos eventos sazonais para não te dar essa impressão que o jogo acabou, entendeu? Então acho que os desenvolvedores eles não querem trazer uma história que te dá uma sensação de final. Eles querem trazer um modo de história com uma pegada diferente. Aqui no Forza Horizon 5, se eu não me engano, é a expedição, não é? Aí a gente tem os eventos sazonais para não dar uma impressão que acabou o jogo, o jogo tá sempre continuando sempre atualizando, eu acredito que é isso deixe aí nos comentários o que, que você acha se você acha que realmente o personagem morreu, o pessoal fala nossa a Ferrari foi destruída mano, você quer saber de um carro destruído é só você assistir a série minha do Forza Horizon você vai ver o que, que é um carro destruído ele quebra tudo, cara então deixe aí nos comentários o que, que você acha que pode chegar aí pra gente, espero que tenha gostado do vídeo e até a próxima